Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Denis, estou aqui com o Célio vamos estar falando do UFC Fight Night 110 que teve Derek Lewis versus Mark Hunt For the winner by split decision and... Beleza pessoal, tudo bem? Ó, Eu separei aqui Denis, só alguns tópicos de lutas que a gente achou interessante, lutas que terminaram Nocaute ou finalizações. Lutas que terminaram por pontos, eu não vou citar nesse vídeo, porque eu não vou fazer uma análise de 15 minutos, tal, tal, tal. Vamos estar tá falando tá. só os principais pontos, o que a gente achou de interessante nesse card, né? Vamos estar tá começando agora com a luta principal da noite, que teve Derrick Lewis versus o Mark Hunt pelos pesados. Foi uma luta que me decepcionou muito, sério. Oh, fala nisso. Mas pelo fato do Derrick Lewis, estava vindo de seis vitórias seguidas, é, eu achei que ele no segundo round já morreu o gás. E o Mark Hunt ele é um cara que a gente sabe qual que é o jogo dele É de grudar na grade, entrar uma mão Então é um lutador que é previsível E o Dark Lewis não conseguiu sair disso Me decepcionou muito Teve, teve um momentos na luta que o Lewis até tropeçou E o Hunt ficou rindo dele Falou, é. Pô, não tem mais pra onde você ir Ele só ficou girando É, uma de tempo. é muito feio, cara. o cara fica até esbarrando na grade Ele não conseguia andar Fugindo, né? é E na outra luta ele tinha machucado a perna mesmo, mesmo assim, assim cara, não dá para entender, né era a chance dele, porque é uma, se ele tivesse conseguido essa vitória, ele seria lá o, o próximo, próximo desafiante. desafiante, e agora abriu abriu deu motivo para abrir questões. o Mark questão. Hunt ele é um lutador que a gente não tá tirando o mérito dele aqui pela vitória dele, claro que não, porque para mim ele é um dos lutadores que tem a mão mais pesada que eu já vi na minha uh -huh. vida, ele, a mão dele quando entra parece que é um trator, um caminhão, e ele fez o jogo dele. Eu fiquei decepcionado pelo fato do Derek Lewis. Se ele ganha essa luta, o um nome principal que ele enfrentou, que é o Mark Hunt, ele teria ido para a disputa do cinturão, é, perdeu uma chance, deu uns 10 passos para trás agora, não e o Mark Hunt certo. é aquele cara que sempre está ali, faz lutas interessantes, uhum. pega qualquer cara, não foge de ninguém, e cada vez mais consolida o nome dele no FCP. Bom, no comment event deles, a gente teve o, o Brunson, ele tá vindo de derrota pro Anderson Silva, ele pegou o Kelly, que tava vindo de vitória sobre o rachado Então, essa luta foi muito rápida, praticamente eles ainda estavam se estudando, e de repente o Brunson acertou uma mão, bonitou. o Kelly já caiu babando pro outro lado e acabou a luta. Foi exatamente isso, foi muito rápido, não tem nem muito o que falar dessa luta. Era uma luta que o Kelly, por mais que ele estava vindo de vitória contra o Rashad Evans, ele era o azarão da noite. Uhum. É, o Bronson, há quem diga que ele venceu o Anderson Silva na contagem do dos juízes. Ficou com a derrota, mas agora veio como favorito, en encaixou a mão e conseguiu a grande vitória em cima do Kelly. Teve a luta do, do Ross Pearson. Ele é bem graduado já no UFC, um cara casca Passou o primeiro round, aquela luta tipo, ó, tô aqui, tô ganhando, tô, tô pontuando. Ele até tava até, na minha opinião, ganhando a luta, deles, Mas, de repente, o Dan Hooker conseguiu acertar uma joelhada cirúrgica. Foi monstruosa, ela acabou até deixando... Não, ele já caiu apagado, a joelhada no queixo. O boca dele meio que Ruou já pra longe. caiu do octógono. é... Pensa Pegou não. na ponta do peixe, é. acabou. E ali era uma hora que o Pearson estava buscando a luta, ele estava querendo, tava querendo a vitória, então foi realmente foi. <risos> surpreendente. Vamos estar tá falando agora da luta do brasileiro, do Frank Stein, que lutou contra o Cutelaba e foi uma luta daquelas rapazes. É, a luta começou <risos> desde a pesagem, né que foi uma pesagem polêmica, o Cutelaba... Viu que o. Não, apesar de foi assim. Você é o Gutelaba e eu sou o Frankenstein. Vai lá. Meu, eu tenho uma coisa pra <risos> falar pra vocês. Foi a melhor <risos> entrada de mente da história. Meu, Bem, o cara pronto. já chegou apavorando o Frankenstein. Você vê que o Frankenstein falou. Totalmente sem tempo. O que eu rejei pra mim? Né? E o cara foi muito frio. O Cutelaba fez o jogo perfeito pra entrar na mente do Frankenstein, pra provocar o Frankenstein e foi, fez com que o Frankenstein não lutasse. Não lutasse. Começou ó, a luta e não lutou. Assim que o, o. Não era o Bruce Poff, era outro cara. Ele anunciou o Cutelaba, ele foi na, na frente do, do Frankenstein, encarou ele. E tipo, foi muito perto. E ele deixou tipo, o Frankenstein tipo, muito apavorado. Entrou na cabeça do Frankenstein. Começou a luta, fez o quê? Frankenstein não fez nada. Foi pra cima ali, não conseguiu conectar nenhum golpe. Já tomou uma na orelha, caiu. E só foi dar assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aí apagou, acabou. E depois que ele ganhou a luta, o Kutelaba também provocou de novo. Então, parabéns pro Kutelaba, ganhou o prêmio de ganhou muitos créditos na organização, é. ele tá com um cartel agora de 14 vitórias e apenas duas derrotas. E o Frankenstein vai ter que dar 10 passos para trás para recuperar agora, mas acontece. Uma surpresa que teve, Denis, foi do Tim Elliott. Ele é um excelente lutador, ele Achávamos chegou a disputar o um cinturão. Exatamente. Que a gente Exatamente. já tinha falado no vídeo anterior. E a luta foi Ruim pra ele, cara Foi muito rápido, na verdade Os dois atletas ainda estavam se estudando Foi quando o adversário dele conseguiu acertar um high kick de esquerda Sabe quando ele leva um chute, tipo Naral, tô bem, tô bem Só que ele fez um tô bem assim, ó não, não, Tô bem, tô bem Rapidinho <risos> Começou a transição no chão E o... e acabou que... Na pegou mi... as costas muito fácil Só que eu acho que tinha Liotte meio que subestimou um pouco Achou é. que iria ganhar no chão tranquilamente E não foi isso que aconteceu Deu as costas e o Ben, que é um lutador que é bom no chão, acabou pegando. E uma derrota que foi o Eliotti, foi muito uhum. é, ruim pra ele, porque ele é um lutador que veio de grande luta contra o Dimitrios, Era um grande nome que estava surgindo na divisão. E, a mais uma e acabou também. perdendo essa luta agora, então... Outra luta que eu tenho que deixar aqui bem claro foi é, a última luta do Cad Preliminar. O australiano Damian Brown contra o Vin contra o Vince Pixel, não sei se estou falando certo. Tá. O americano venceu com nocaute no final do primeiro round Denis. E isso deixou o evento bem animado, porque antes dele não tinha acontecido nenhum nocaute, nenhuma finalização. Eles estavam na grade, na hora que o soco entrou, o cara cai apagadaço. Aqueles nocaute de você sair de da cadeira, exatamente. Isso lá animou o evento, porque foi no card preliminar. E aí todo mundo deu uma animada, né? Deu, Inflamou a torcida. deu uma inflamada na torcida. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver mais interesse sobre o nosso canal, manda uma mensagem aqui no Twitter, arroba, decisão dividida. Também tem o um campo de comentários aqui embaixo. Deixe sua opinião, o que você achou do nosso conteúdo. A gente está fazendo alguma coisa que pode ser melhorada. Deixe seu comentário, ajuda a gente. A gente está gostando de fazer esse conteúdo aqui. E precisa da força de vocês. Compartilhe o vídeo, também avalie, deixe seu joinha. É isso aí, galera. Valeu! Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. É, a gente vai estar tá fazendo outros vídeos, outros temas. Se você quer dar uma sugestão, é, alguma coisa que a gente pode estar tá falando aqui no canal, deixa o um comentário aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo novos vídeos, cada vez melhores, cada vez mais aprofundados, de assuntos que envolvem o mundo do MMA. Beleza? Falou!